Conheça Vorax, um produto totalmente natural e que vem sendo o número 1 um de vendas no Brasil. Só Vorax estimula qualquer homem a ter uma vida sexual ativa e prazerosa, só ele faz você durar mais tempo e ter muito mais potência na cama, deixando qualquer mulher em estado de êxtase. Contendo um ingrediente afrodisíaco poderoso em sua fórmula, com vórax você não precisa mais ficar preocupado com o fim indesejado da relação pela ejaculação precoce, pois com ele suas ereções serão mais fortes e duradouras. Você terá total controle do momento certo de parar. Aumenta a libido por conter a maca peruana em sua fórmula, Vorax tem poder afrodisíaco, capaz de estimular o desejo sexual e reduzir o estresse e a ansiedade, assim, aumentando e estimulando a libido do homem. Produz testosterona com o poder da maca peruana na fórmula, ele estimula o corpo a produzir hormônios, entre eles a testosterona, promovendo um equilíbrio hormonal saudável e aumentando também o ganho de massa muscular. Mais bem-estar ao melhorar a energia, o vigor e a estabilização do humor, Vórax ajuda também a promover uma sensação de bem-estar, melhorando também o preparo físico e aumentando o desempenho esportivo. Dentro do pênis, existem os corpos cavernosos, que são como câmaras que se enchem de sangue. Quando essas câmaras estão totalmente cheias de sangue, elas se encham e acontece a ereção. Quanto mais sangue o corpo cavernoso for capaz de armazenar, mais potente será sua ereção e maior será o seu pênis. Mas, para isso acontecer, é necessário um corpo cavernoso saudável, grande irrigação sanguínea e equilíbrio hormonal para o apetite sexual. Por isso existe vórax, cápsulas naturais, que atuam nos quatro pilares determinantes para a qualidade da vida sexual masculina. Maca peruana com uma fórmula avançada e 100% natural, Vorax contém os poderes da maca peruana, um tubérculo originário do Peru, que tem destaque com seu efeito afrodisíaco, capaz de melhorar a libido, aumentar a quantidade do sêmen, dar mais energia e melhorar o desempenho na cama. Afrodisíaco natural turbine sua energia sexual, tenha mais prazer na hora e com total controle da sua ejaculação. Com os benefícios de um afrodisíaco natural, Vorax é capaz de trazer resultados rápidos e duradouros. Vorax foi testado e aprovado por especialistas. Vorax foi desenvolvido e testado exaustivamente em laboratórios dentro e fora do país, onde especialistas aprovaram e recomendam o seu uso diário. Por conter uma fórmula com tecnologia avançada, Vorax é capaz de aumentar o desempenho sexual e equilibrar a saúde do homem, sem causar efeitos colaterais. Por isso, especialistas afirmam, a fórmula exclusiva das pílulas de Vorax foram testadas e aprovadas, sendo referência quando o assunto é estimulante sexual natural. Sua tecnologia avançada contém um ingrediente selecionado, que é totalmente eficaz no combate da disfunção erétil, trazendo mais vigor e energia para o homem, seja em qualquer idade. Por esses motivos, indicamos 100% para nossos pacientes o uso diário de vórax.